Signos fossem representados por orixás. Lembrando, a gente disse no primeiro vídeo que o signo não tem nada a ver com orixá. Não, realmente não tem. O que a, a gente, gente está fazendo, fazendo é com base nos estereótipos. Estereótipo de uma pessoa de ogum, com um signo que a gente colocou ela. Não quer dizer que porque você é desse signo, você é do santo que a gente colocou. Não. Até porque o meu orixá mesmo está em outro signo que nem o tem meu no também meu mapa. A gente não tem absolutamente nada a ver. Signo Orixá não tem nada a ver, bom, tá bom? A gente só tá mal. trazendo isso aqui pra dar um vídeo diferente aqui do nada. É uma coisa tá né? um diferenciada, aquele negócio diferente. É. Então, antes de começar, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. E sem mais delongas. Bora, bora pro, pro vídeo. vídeo. Agora então nós vamos começar com a ordem do zodíaco, começando por ele mesmo, Ares. E a área seria representado por Ogum. Ogum é o orixá vanguardeiro. Seu metal é o ferro, que Ogum transformou em aço, partindo daí para grandes invenções. E em beleza, e beleza. Ares é um signo de fogo, representado pelo planeta Marte Responsável pela guerra, ação, fogo primordial O lado Ogum de Ares, né? Violentos, briguentos e totalmente impulsivos Perseguem energicamente seus objetivos e não se desencorajam facilmente. Humor totalmente imutável. Passa de furioso a tranquilo rapidamente. Arrogantes, é cabeça dura. Mas com o elemento do signo fogo, podemos abrir seu coração. Pois é o mesmo que derrete o ferro. Laden de Aves. Autoritárias e poderosas. Possuem uma lealdade absoluta a quem elas querem. Não gostam de ser contrariada e gostam de adrenalina, da aventura. Temperamento do vento, assim como fogo, na hora pode estar brando e em dois minutos altamente perigoso, como um incêndio ou um furacão. Touro! Touro seria representado. É, é um Vênus, e o Mulu Adabao no ma fé, adaba iroman adaba no ma fé, adaba iroman, adaba fé, adaba no fé, Toura é um signo regido por Vênus, e o elemento é terra, o lado a irá de tu comilão e cal. Zela pela paz e justiça. São muito teimosos e muito orgulhosos. Possuem um misto de calmaria e severidade. São muito inteligentes. E extremamente carinhosos. Ciumentos e muito apegados às pessoas próximas. Risonhos e com um coração muito grande e bom. O lado Omulu de touro. Compulsão instintiva. Perdendo a capacidade de controlar-se e equilibrar o espírito e o corpo. já conquistou. Apegado aos prazeres e gosta do conforto. São possessivos e às vezes chegam a achar que possuem a pessoa. Já tem eu já a mãe que mais mais Mas eu se você conheceu antes, meu filho, você comigo, tá comigo, acabou. Porém, no fundo, tem medo de perder a segurança que tanto lutam.